Pudo possuído leva uma família inteira à loucura. Palhaço come dentes de criança durante comercial. Monstro assustador faz algo terrível com sete jovens em uma floresta. Mergulhador profissional abandona a profissão após uma experiência traumatizante em Lago Amaldiçoado. Jovens são raptados para serem oferecidos a Satanás em um ritual macabro. Mulher misteriosa em um ponto de ônibus comete um ato tenebroso. Boneca de voodoo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 Agora vocês assistirão a um comercial infantil bizarro da década de 60 que na época deixou muitas crianças em estado de choque. Nas imagens vemos um palhaço apresentando um novo cereal. O comercial já iniciou mal com uma cena um tanto bizarra e assustadora. Breakfast? I'm hungry. Take it from Carinkles, that's me, is post sugar rice Carinkles. So Carinky, so delicious, so different grain of rice and sugar rice Carinkles. It's Carinkles with honey and sugar. Não sei se você notou, mas o cereal parece dentes humanos. Muitos especulam que o palhaço teria arrancado a força o dente de dezenas de crianças para comer durante a propaganda. Com isso, o comercial teve de ser tirado do ar às pressas e a tese do dente foi desmentida pela produção. Porém, a verdade ainda permanece um mistério. Um jovem indonésio foi acampar numa floresta junto de seus sete amigos. Porém, durante uma falha misteriosa nas lanternas, Todo mundo simplesmente desapareceu do nada no meio do mato. Então, ele prosseguiu no meio da mata em busca de seus parceiros. Ele andou por mais ou menos 40 minutos até decidir ir embora e retornar no dia seguinte. Mas no meio do caminho, a surpresa surgiu no meio do mato, uma estranha criatura que parece ser metade lobisomem, metade pé grande. Após a visão, ele concluiu que nunca mais veria seus amigos. Então correu para longe da floresta antes que fosse tarde demais. Há relatos de que no dia seguinte apenas os ossos foram encontrados. Em outubro do ano passado, astrônomos de Pan Star, projeto da Universidade do Havaí com o objetivo de mapear o céu em busca de objetos que podem entrar em colisão com a Terra, avistaram um objeto estranho. <risos> Com 800 metros de comprimento tinha uma trajetória caótica e um brilho que mudava de cor de forma abrupta. Os cientistas deram a ele o nome de Oumuamua, e em havaiano quer dizer, mensageiro de muito longe que chega primeiro. Uma nave desta proporção poderia abrigar por milhares de anos milhões de extraterrestres, e pelo que me parece, eles estão em busca de um planeta habitável. Se o alvo for a Terra, nos resta torcer para que desçam de forma pacífica, ou se possui conhecimento e tecnologia para construir uma nave deste porte, imagine o nível de destruição em massa de sua arma mais letal. No vídeo a seguir vemos um mergulhador profissional explorando um rio onde encontrou vários objetos que parecem ter sido utilizados em algum crime. Parece que um bebê foi jogado com carrinho e tudo dentro daquele rio e que uma pessoa algemada pela perna foi empurrada amarrada numa pedra para que não houvesse chance de nadar para a superfície. Parece que o corpo desapareceu, mas não por muito tempo. Uma jovem colombiana fez um ritual de voodoo com uma boneca na tentativa de atingir uma rival que dormiu com seu namorado. Duas semanas depois, a rival faleceu após um mau súbito. Mas a boneca ainda estava guardada dentro de uma caixa trancada com cadeado. Quase um ano e meio mais tarde, a jovem bruxa abriu a caixa e se surpreendeu com o que havia acontecido com aquela boneca. Um caso perturbador registrado no Japão. Nas imagens vimos um homem no ponto de ônibus filmando uma mulher que estava numa estranha posição. De repente, enquanto ele virava a câmera para disfarçar, a mulher olhou em sua direção antes de cometer um terrível ato. <risos> Um vulto fantasmagórico e cadavérico se manifestou diante das câmeras, bem na sua frente, revelando a verdadeira natureza daquela mulher. Um demônio materializado. Um jovem estava explorando uma casa abandonada no Japão. Dentre muitos objetos interessantes que ele encontrou, algo lhe chamou atenção em um quarto. Um boneco meio que assustador. Então ele parou e começou a filmá-lo, mas ele irá se arrepender de ter dado atenção a este boneco. De acordo com a fonte, após este acontecimento, o boneco foi queimado e as cinzas jogadas em um rio. Um jovem foi raptado e posto dentro de um carro. Dois amigos que viram a situação, imediatamente perseguiram o veículo e o levaram até uma floresta da região. Enquanto procuravam seus amigos e seus raptores pela floresta, eles se depararam com uma casa abandonada. E lá foram eles em busca de pistas, lá dentro a surpresa. Eles viram dois membros de uma seita satânica em um ritual de invocação ao diabo para fazer algo terrível. E a cabeça de Beelzebub tá pendurada na parede, velho. Esse pode ser que ele está tentando ressuscitar Beelzebub de volta. Olha ali para você ver. Tem três, mano. Acho que não vai dar não. Ah, não dá pra riscar, mano. Tem três. Vamos embora, mano. Vambora. Nesse momento, eles foram pegos e arrastados ao matadouro. Sim, os membros da seita decidiram sacrificá-los no ritual. Para, velho! Solta! Mas antes que o pior acontecesse. Eles foram salvos pelo amigo raptado que já havia escapado, mas voltou após ver o carro dos amigos na beira da floresta. Ah, abandona lá, vambora, véio, vambora. Em fevereiro de 2022, a tempestade Eunice finalmente chegou à costa de Londres e causou um rastro de destruição com ventos de 200 km por hora. Mesmo com um alerta máximo para vítimas fatais, várias pessoas foram filmadas em uma praia durante a maior ressaca já registrada nos últimos 60 anos. São pessoas captando imagens para publicar no YouTube ou vender em alguma plataforma de vídeos. Olha só o tamanho deles. Neste caso poderiam ter sido facilmente arrastados por uma onda ou pelo vento, mas a natureza teve misericórdia. Mas e você, teria coragem de fazer o mesmo que eles? Uma cadelinha puda ou bem fofinha foi acusada de ter levado uma maré de azar a uma família em Nova York, Estados Unidos. Segundo Olga, o Vart, dona da cachorrinha Price, a peludinha era possuída pelo demônio. Price morou com a família por apenas quatro meses. Neste período, ela se recusava a comer, a dormir e não aceitava ordens. Enquanto isso... Todos os membros da família Howard enfrentaram problemas seríssimos. Primeiro a casa foi invadida por percevejos causando prejuízo enorme. O marido de Olga sofreu um acidente de carro, quase perdeu o emprego e depois ficou gravemente doente. A filha de Olga quase foi expulsa do colégio por ter tocado em um muçulmano com uma luva. A maré de azar só acabou quando Price morreu ao cair da escada de um amigo. Olga então começou a estudar sobre possessão canina. Ela escreveu um livro sobre sua experiência com Price e agora vende um escudo energético para que outras pessoas não sofram do mesmo problema.